A questão da inclusão digital, ela é um tema muito anterior à, à própria pandemia. Na realidade, a inclusão digital dentro da UFR, ela já existe há algum tempo. A para ele já tem um programa, já já tinha um programa de inclusão digital né, é, que atendia alguns alunos que não dispunham de computadores, principalmente notebooks, para fazer seus trabalhos, é, assistir aulas remotas, vídeos, né? Mas principalmente no cenário presencial para fazer trabalhos e, lógico, fazer TCC, por exemplo, né? Você precisa de acesso à internet, precisa baixar vários artigos, outros trabalhos, outros TCCs, dissertações de mestrado, teses, né? E na assistência estudantil a gente trabalha com o programa nacional de assistência estudantil que é o Pinais, né? O nosso o recurso para as universidades federais ele vem desse programa. A gente tem computadores disponíveis, é, laptops disponíveis lá na pró-reitoria de assunto estudantil. A, a pró-reitora faz um edital e disponibiliza essas máquinas a, aos alunos que não têm os equipamentos. É, para fazer trabalhos, enfim, para poder estudar. E a inclusão digital, ela já compõe é, as, as áreas que o, o Programa Nacional de Assistência Estudantil deveria atuar. Fazer um grande programa de inclusão digital era fundamental para nós nesse momento, fundamental. Agora com a pandemia, com a incerteza é, do que vem pela frente, a gente começou já no início a pensar nessa inclusão digital de uma maneira mais é, fortalecida para os alunos é, que não têm é, acesso a, a dados e muito menos os equipamentos. Esse problema se coloca com uma força muito grande. Né? e uma necessidade muito grande de nós darmos respostas para a comunidade estudantil sobre a inclusão digital. Nesse cenário da pandemia, o que houve foi uma expansão bastante grande desse programa. A gente, como, como, como uma, uma parcela de representação da, da PrA, né, a Central é uma das divisões que é a parte responsável pelos transportes, não só é, de toda a logística da, da, da universidade, além dos, dos alunos, etc. É, nós, nós sempre nos colocamos à disposição para podermos enfrentar qualquer situação dessas é, diferenciadas, né? A, a gente que, obviamente, conhece os caminhos para conseguir fazer essa inclusão, é, é, esses momentos eles acabam dando a oportunidade para que a gente consiga levar a tecnologia da informação e promover essa inclusão digital. Porque somente com a inclusão digital nós conseguimos manter os laços com, a, com os estudantes. A professora Maria Rita, né, a reitora da Praia, é, me procurou. Por quê? Porque a gente teve a doação de muitos computadores, né, notebooks, desktop, é, para que fossem doados aos alunos é, que têm essa dificuldade, que têm é, necessidade então, né, desses computadores principalmente agora, nesse período que já estão acontecendo aulas remotas e agora vão começar de uma forma mais intensa, né, as aulas remotas. A partir daí, começamos a fazer reunião a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantil, a Pró-Reitoria de Administração, a Superintendência de Comunicação Social e a Funpar também aderiu a essa campanha junto com a UFPR. Nós nos propusemos a participar é, junto com a Praí, para fazer essa logística hoje, que é transportar os, os computadores para que os alunos com dificuldade econômica financeira possam ter também acesso à informação. Fizemos várias reuniões, inclusive no sábado, final do dia, porque a gente queria achar um caminho. É para fazer a inclusão desses alunos, a inclusão digital dos alunos, a partir do momento que tenha aulas é, remotas. E nesse momento, essa ação específica né, de trazer o aluno para a universidade, estando ele à distância, é, a gente tem participado com, com, né, com ideias, com trabalho, é, para que isso aconteça. Né? Sem a inclusão digital, a gente não consegue manter os laços. E isso é muito perigoso, muito perigoso, porque é, o resultado dessa falta de laços pode ser a evasão. Houve uma pesquisa por parte da Prae para determinar quantos alunos precisavam desses computadores, quais alunos precisavam desses computadores. E a universidade tem recursos limitados para fazer, adquirir esses equipamentos. A professora Maria Rita fez um trabalho muito importante é, para ver, a, saber a quantidade de alunos que a gente teria que atender nesse período. Nós fizemos essa pesquisa com o DCE, né? o DCE teve uma participação, nós conseguimos nove, quase 9 mil respostas. Né? Para uma comunidade de quase 30 mil estudantes, isso correspondeu a quase um terço da comunidade. Aí a gente chegou numa conclusão. Numa campanha interna e numa campanha externa e também adquirir algumas máquinas. E a partir disso a gente fez uma aquisição de computadores, de notebooks básicos. Né? Ao mesmo tempo foi feita uma campanha, é, se não me engano essa campanha foi liderada pelo gabinete do reitor, né? uma campanha para recolher outros é, computadores e aí esses computadores estão... É, a, a manutenção está sendo feita nesses computadores, tanto pela AGTIC quanto é, por alunos do SET. Então, a Praia recebeu a doação. Na verdade, foram, até o momento, né, foram 67 computadores doados, tanto pelos setores da universidade e também por pessoas externas que entraram em contato com a gente e disseram, ó, oh, eu tenho um computador aqui que eu não uso mais, eu fiquei sabendo é, que os alunos estão precisando e nos doaram. Da Receita Federal, a gente recebeu é, muitos HDs, é, suítes, celulares é, e alguns computadores. Eu não sei precisar exatamente o número de computadores que a gente recebeu, mas a gente recebeu o valor de um milhão de reais da Receita Federal. Essa pesquisa, ela, ela levantou os dados sobre a falta de inclusão digital. Então, estudantes que não tenham, que não tenham é, computadores, que utilizam somente é, o celular, estudantes que, é, que têm um acesso muito precário à internet ou não têm acesso à internet. A gente, que ela atuou é, primeiro na contratação desses, desses equipamentos né, novos que serão cedidos aí, temporariamente aos alunos, é, a Ageti que tem auxiliado na manutenção dos equipamentos que a Prae já mantém então até o prezado momento nós é, atuamos na manutenção de 48 notebooks já foram entregues para a fazer essa distribuição essa questão da, da inclusão digital né, não era um, um tema assim muito do nosso dia a dia né a gente quer dizer de certa forma mais indireta sim né Porque é, a rede sem fio, tudo é para atender alunos, professores. A gente, a, gente, a gente precisava atender um número enorme de, de, de estudantes com um, um montante de recursos orçamentários bem reduzido. E nós consideramos também um número de de ausência de respostas, que certamente dizem respeito à falta de inclusão digital já desses estudantes que não teve, tiveram nem acesso ao que nós estamos é, fazendo dentro da universidade. E nós também estamos participando com o set é, ajudando a fazer a manutenção daqueles equipamentos que foram recebidos em doação. Chegamos à conclusão de que seriam necessários 1.500, né? Começaríamos o programa com 1.500 é, pacotes de dados e 1.500 computadores. Porque nós extrapolaríamos essa franja, enfim, a, né, o universo da vulnerabilidade e a franja da vulnerabilidade. Ou seja, a gente tentou extrair ao máximo que a gente podia dentro dos limites orçamentários. A gente fica ali é, auxiliando a elaborar os documentos, né? Um projeto que que se iniciou lá na Praê, né? Um processo que foi aberto lá e, e a gente auxiliou nessas questões de de atender a legislação, né, de fazer os documentos é, prévios, né, você tem que justificar o, o porquê que você está adquirindo, né, é, de onde que você tirou essas quantidades. Então, a gente conseguiu, dentre os estudantes que são beneficiários dos nossos programas, mais de 70% de engajamento nas respostas. Tá? Então, a gente tem um mapa desses estudantes muito bem feito. Nós, Nós temos, temos a Centran, Centran em Curitiba, em Matinhos, temos a Centran, Centran em Palutina, Jandaia... Em cada, em cada uma, uma delas, nós temos alguns motoristas à disposição. O maior, maior grupo está em Curitiba, né? Então, então eu hoje estou contando com 30 colaboradores, contando com esses motoristas que estão fora. Em no Curitiba, eu devo ter 16 motoristas que estão aqui comigo, que que estão aqui comigo diariamente para a gente poder fazer, fazer essa, essa logística de buscar. A princípio, a gente ia fazer assim. A gente ia pegar esses computadores, reunir numa sala, né? A ideia era lá na reitoria ou no, no pátio lá do CEPT. É, para que os, os, os voluntários, a gente eu já, já vou, vou falar sobre os voluntários especificamente, é, os voluntários iriam lá para fazer esse trabalho né, de revisão das máquinas. Foi uma força-tarefa enorme, né, que nós nos debruçamos e montamos um plano de inclusão digital. Aí o professor Jaime do CEPT também aderiu à nossa campanha, conseguiu um, alunos voluntários para fazer essa revisão das máquinas e junto veio a Central de Transportes, a Centran, junto com o Cláudio para nos ajudar a fazer a logística disso. E hoje está funcionando redondinho. Então daí a gente teve a ideia de envolver a Centran, o Cavaliere nos, nos, nos deixou então a, a Central de Transportes né, da Universidade à disposição, para que fosse feita a seguinte logística, que foi o que vingou e que está é, tá caminhando muito bem. Nós mudamos um esquema, um esquema para dar o próprio atendimento. atendimento. Então, então as, máquinas as máquinas que foram, foram doadas, doadas essas nós, nós já conseguimos, conseguimos captá-las, já, já fizemos já a revisão, revisão já, já estamos no último, no último lote, lote para devolver para aí. Então, como que a coisa acontece? Esses motoristas vão, que para mim são os, a, a essência desse projeto, está tá sendo na, no trabalho desses motoristas, é, encabeçados né, pelo Cláudio, é, eles vão até os locais, pegam os computadores que foram doados, levam até as casas dos voluntários para que eles façam a revisão, ou seja, o voluntário faz esse trabalho na sua casa a seu tempo. Depois de alguns dias, com o, com o trabalho concluído, eles pegam esses computadores consertados, né? Se, se é, esse conserto teve sucesso, eles já é, entregam direto lá na praia para que esses daí, é, computadores sejam efetivamente repassados aos alunos. É um trabalho fundamental, né? A gente, a gente entende da unidade da UFPR, da necessidade da central estar fazendo parte deste processo, né? Então, nós estamos sempre juntos à disposição, com boa vontade, com uma equipe sempre disposta a trabalhar. Nós temos hoje 30 colaboradores que estão full time com a gente aqui para poder fazer todos esses esses translados aí. Então, basicamente foi essa a dinâmica que a gente montou, né? A gente conseguiu 29 voluntários, a maioria deles oriundo lá do curso onde eu trabalho, que é o Tecnologia Análise e de Desenvolvimento de Sistemas, né? Mas a gente teve uma ajuda bem grande, eu não, eu, eu não tenho não posso deixar de registrar o nome do professor Evaldo Mel lá da engenharia elétrica que ficou sabendo do projeto fez a divulgação lá entre os seus alunos e muitos voluntários que a gente tem são do curso de engenharia elétrica então eu deixo meu agradecimento e é, principalmente a figura do Cláudio da Centran que que é o que está coordenando né, toda essa logística, também é, quero registrar o nosso agradecimento pelo excelente trabalho que ele está fazendo, excelente trabalho, trabalho organizado, trabalho é, de, de muito empenho dele junto com os seus motoristas. E temos, claro, também os motoristas que são do quadro que participam com a gente, né, que são motoristas oficiais. Nós temos hoje seis motoristas que fazem parte da Centran e eles também estão envolvidos com isso. O resto da turma são os terceirizados, né, os motoristas terceirizados que participam com a gente. Isso está sendo, sendo de, de grande valia, valia também por, por causa, causa da, da, da, da, da, da, do Covid, COVID para a gente poder ter a, manu a, a, manutenção a manutenção do serviço de, de motoristas motorista junto ao FPR, UFPR, que são, que são pessoas, pessoas importantes para nós. Uma outra ação, né? aí é uma ação da própria Praê, é, com o recurso da, da é, do auxílio alimentação, aquele um recurso que, que, que vai para o, o RU, né? Uhum. Porque a gente permanece com o nosso auxílio refeição emergencial que foi é, estabelecido desde o início da pandemia, né? Para os estudantes em situação de vulnerabilidade, mas é, mesmo assim. Agora, enfim, a gente tem um panorama melhor né, do orçamento da pró-reitoria, porque em, em junho foi liberado 100% do nosso orçamento, então a gente conseguiu, com isso, desenhar um programa de, de auxílio, né? ele se chama Auxílio Emergencial, Aquisição de Prestação de Serviços de Conexão a rede internet. A gente acabou comprando, utilizando aí a, a, as leis de, de, de aquisição de, de, de bens durante essa pandemia, emergencialmente, né? e a gente precisou fazer isso com bastante rapidez. Então, nesse caso, a gente fez um processo que seria uma, uma forma de aquisição direta, né? que é uma dispensa de licitação, porque o processo licitatório é muito moroso. E, e, e isso foi feito com respaldo na legislação, na lei que, que foi aprovada né, desde que é, iniciou a pandemia, né? Então, é um, um processo um pouco mais rápido, né? Quer dizer, bem mais rápido, não um pouco, né? E aí, a primeira estratégia, a gente fez uma, aquisi uma, uma aquisição, uma compra direta, com justificativa do retorno das aulas. Né, da emergência que isso isso implica. Então, pela base de dados que a Praia já tinha, pelas primeiras pesquisas que eles fizeram, a gente chegou num número que refletiu quase que o, o, o resultado dos editais. Ficou bem bem próximo. Né? Não foi exato, mas ficou muito próximo. Na nossa listinha de editais, ele é o primeiro, porque ele é o 14 barra ah, 2020. Tá. O tá. outro é o 15, né? O outro é o 15, barra 2020. Então nós fizemos essas duas ações, né? Que são ações que envolvem uma, uma quantia de recurso muito grande da universidade. Mas a primeira compra que a gente fez são de 494 equipamentos. E na sequência a gente tá fazendo uma outra modalidade de contratação, que já tá também nos finalmente para a mesma linha de computadores, né, de equipamentos, só que aí de uma forma que a gente chama de registro de preços, né, então, a gente registra preços de, de um número de equipamento. mas a gente não tem a obrigação de comprar, né? a gente pode comprar um ou pode comprar todos os registrados. É um programa de muito peso, né, mas é um investimento que nós julgamos, né, e aí também entra a reitoria enfim julgamos fundamentais fazer esse esse investimento a federal do paraná está sendo é, pioneira nisso tá com esse programa a gente é, tem notícias de outras universidades que fizeram programas dessa natureza mas a federal do paraná é uma das primeiras tá e eu acho que isso tem que se tornar um programa permanente A AGTIC, como TI, tem estado nesse meio estratégico, né, tem participado ativamente nesse meio estratégico é, para definir essas políticas e dar conta de fazer essas ações. Então, tá bem legal. Eu acho que a universidade está no caminho certo. É, é, é algo que eu acho que é papel da, da universidade, é papel do governo fazer essa inclusão digital. E eu acho que a gente tem atuado aí de maneira assertiva né, com essas ações que a Praia tem encabeçado. A campanha está muito bonita. A gente já recebeu vários elogios de professores é, da campanha que está sendo feita. E eu acho que o objetivo dessa campanha é, é trazer os alunos para mais próximo à universidade e fazer com que eles sejam realmente incluídos. Mesmo no cenário pós-pandemia, é, as, os, os analistas, os sociólogos, os cientistas sociais estão falando aí do novo normal. Né? Eu acho que nesse novo normal, na, no aspecto da inclusão, é muito importante e é fundamental que a inclusão digital passe a ser, é, é, dentre as dimensões da inclusão, uma das dimensões mais importantes para que as universidades invistam aí nos, nos anos que estão vindo aí pela frente. E a campanha continua. Não é um projeto novo, é um projeto contínuo, que, claro, agora foi acentuado, e esse é o tipo de projeto que vai de encontro a toda a política da nossa universidade, né? Como eu falei no início, de participar mesmo, se empenhar em projetos que beneficiem a sociedade como um todo, principalmente nossos alunos. Agora a gente, a gente acompanha, né, a quantidade de ações que estão sendo feitas é, por conta, né? Da, do enfrentamento da nossa pandemia, da, dessa pandemia. Então, é, a gente tem é orgulho em pertencer a essa universidade.